Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica. No canal... Jujuba, Jujuba Nanica! Ai, ai, já estamos aqui uns meses, já fomos lá na cidade buscar algumas roupas... Ai, ai... É, né? Bom... Eu vou levar isso aqui lá pra Doca... Mas é né? eu vou lá levar isso aqui para docas para o envio Mas meu irmão tá demorando Ele falou que ia pegar umas roupas na cidade Ia pegar umas roupas na cidade ia né Pegar algumas madeiras Eu queria saber como tá a minha irmãzinha. Se eu chegar lá e ela estiver na, na rede descansando, ela tá ferrada. Eu estou cortando aqui um monte de árvore. Olha o tanto de árvore que eu estou cortando. Aí chegando lá e ela estiver dormindo lá na rede, ela vai apanhar. Dá uns um tapa nela. Ai, ai, que difícil. Foi uma caixa sem eu ter entregado. Aê! Agora aqui. Eu preciso comprar batatas urgentemente. Acabou todas as nossas batatas. Ai, ai, como será que tá o maninho? Ai, ah, meu Deus do céu. Se tivesse uma cama lá na nossa casa... Ele ia estar dormindo. Ai. Eu assim quando terminar aqui de cortar essas árvores, eu vou lá para cada. Não, eu vou lá pro sítio lá. É essa floresta aqui que eu peguei é muito grande. Aí tem muita coisa aqui para recolher. É muito serviço. Aí se ela tivesse vindo aqui comigo, aí ficava mais fácil, né? Mas agora, olha eu sozinho aqui cortando tudo. Minha mão tá boa. Só que eu não vou carregar a caixa, não. Agora é que vai se virar, Ela então, Agora ela tá forte. Ai, meu Deus. O que eu ia fazer aqui mesmo? Ai, era um pobre batata. Ai, eu tô morrendo de sono. chegar chegar lá no meu sítio. chegar lá no meu sítio. Eu vou ficar lá, arrumar um lugar confortável pra me deitar e ficar dormindo. A gente precisa também de móveis. Não. Ai, que soninho. Tudo bem? Ah, desculpa, eu liguei sem querer. Ai, deve ser porque eu sentei aqui no, no celular, sabe? Desculpa. Ai. ai. Ai, vamos ir lá pra fazenda. Ai, ai. Ah! Alô, vovô? Alô? Vovô, sou eu! Sim, Eu tô tudo! Sou eu! Eu quem? Ah! Jujuba! Sim, né, Júlia! Oi, Júlia! Quanto tempo você não liga pra mim? Como é que tá fazendo aí? Ótimo! Sério? Aham! Você aprendeu? É, mais ou menos! Ô, vovô, será que. É na cidade que vende. Como que eu vou dizer? Móveis? É, mas só que daí não tem dinheiro, né? Você sabe que... Seu pai ficou tudo com dinheiro lá. Mas você já tem dinheiro aí? Vendeu alguma coisa? Sim, vovô. Eu tô com. Quinh... 579 dólares. Nossa, tudo isso? Sim, é. E seu irmão vai vale dar vontade? Nossa, ele tá colhendo madeira. Ah, ele tá trabalhando aí, que bom. Eu chamei ele, né? Quando ele tava aqui comigo, ele não fazia nada, ficava tá tava dormindo. É, né? Agora é ele que não deixa eu dormir. Ah, tá bom. Quando precisar, você me arrepia, de liga. Tá bom, vovô. Tchau. Tchau. Ai, ai. Pelo amor de Deus. Hum... Cadê meu irmão? Cadê ele que não chegou até agora? Aquele abestalhado. Cadê ele? Ai, essas águas que não acabam. Essa, essa aqui não quer ser cortada. Ah, agora foi Que dificuldade, viu? Tá, fogo. Árvore, tem mais árvore, tem mais árvores. Espero que nem precise mais de, de árvore para cortar, porque senão vai vai faltar vai ficar com ar ruim aqui na cidade. Tanta árvore tem que cortar. Então, não é, é bom. Ah, não, mas ela tem, ela, ali atrás tem uma floresta. Então, não tem problema, né? E já já estou indo lá para o sítio. Aí nós continuamos para fazer a nossa casa Maior. Ai ai, já tem de aqui de plantar, agora só falta regar, mas eu rego depois. Ai, cadê aquele bichinho que não vem? Ai, que demora, a gente ainda tem que preparar a colmeia. aqui hum, o que, que é Aqui, fumaçador de abelha. Pronto. Vamos procurar algum. Vamos jogar aqui. Já vou. Vamos fumaçar aqui, né? Para as abelhas virem. Espero que as abelhas venham logo. Vou jogar um pouquinho aqui. Hum... Eu vou ter um ali. Caramba, não sabia que tinha uns barulhos bem fraquinhos aqui de moto aqui, né? no meio do nada. Mas eu vou regar aqui as plantinhas só para elas não, né? Ficarem ruim, ficarem guantinhas. Ai, eu, eu tô pensando, não quero arrancar essas árvores. Elas dão uma paisagem tão bonita. Ai, a gente precisa de móveis. Ai ai, a mal é de batata tá? muito legal. Deixa eu regar, regar... Tem muita coisa que regar aqui. Bem difícil regar né, assim. Ai ai. Elas estão crescendo rápido. Mais rápido do que eu imaginei Aqui, agora aqui tá. Estão todas do mesmo carrinho. Ai, ah, eu acho que eu vou viajar no carrinho Eu vou dormir no carrinho enquanto meu irmão, né? Eu vou. Tô voltando pra O sítio, deixa eu ver que rua é essa Ai. do outro lado. Agora vamos tirar uma coxinha. me perdi aqui. Não me lembro mais do caminho qualquer da... da do sítio. Ali é eu o... raio. achei. Vou parar aqui fora. Consegui. Ah. Nossa, cheguei. Eu não acredito que essa menina tá dormindo. Mãe. Juju, Júlia! Oi, oi, oi, oi, tiver comida! Eu cansado lá e você aqui dormindo. Ah, nem vem não! Eu não acredito não. Caramba, é irmão, você tá bem grandinho, né? É o sapato. Ah, Esse tá. sapato é, é bota, bota alta, pra trabalhar na. Por que bota. bota baixa? Essa bota deixa você mais alto. Porque é pra cortar. Porque tem cobra lá no E dentro também da floresta. É, e também tem aqueles, aqueles pernolos que fica no meio do mato. Então, eu trouxe as madeiras? Vou colocar lá na máquina, tá? Tá, maninho. <risos> Cuidado pra não enroscar. Ah, mas tira uma de madeira ali, tira lá. Tá, tá, tá, tudo eu. Uh, deixa nem eu dormir, a gente precisa. Oh, o vovô ligou e falou que. Que.. que, que. A gente. Aí ele sabe. É na cidade que a gente consegue os móveis Sério? Maninho do céu! Olha aqui, maninho! Pode ir fazendo uma massa. Mas... Joga, joga aí no chão pé. Pode ir fazendo ali, ó. Aí, né, eu tô aqui, ó, tudo. Aqui, ó, ó, toma, toma, toma, toma. Toma tudo. Nossa! Ai, tem mais! Eita! Vira de lado. <risos> tem Nossa. mais, maninho! Nossa, eu vou conseguir carregar tudo isso aí. Deixa eu guardar a martela. Eu marcar. consigo? Então tá bom. Eita! Eita! A mágica! Hum. Maninho, acho que isso aí não é mágica não. Acho que é alguma. Acho que tem algumas madrinhas que parece por um mato. Maninho, tá vindo um monte de pólen, olha! Espero que venham abelhas logo. É. Era bom se tivesse abelha, né? Isso aqui é um uma fumaçador de abelha. Ah, maninho, tem mais aqui, ó. Logo aí. Então. Aqui ó, vou botar aqui já né, aqui ó, joga na marca Aqui eu vou jogar nas flores. Olha que é que elas estão sorto sortando, eita, tá caindo tudo aqui, Júlia. Oh, tá quebrado! Não, maninho, a gente tem que botar um de cada vez. Você que quebrou não, veio uma caixa. Maninho. Ah tá. Achei que tava quebrando. Você acha que uma coisa dessa vai quebrar? 25. Maninho, pelo que eu vi, você pegou um. comprou um carro, né? Comprei igual o seu. É porque é aqueles carros lá que a gente usa na cidade de Rito, sabe? Que a gente tem segurança, tá? e tal? É bem difícil de andar aqui, né? que, que? É. Fazendo. É. Vou pegar as caixas. Tá bom, maninho? Tá bom, mas Aperta o botão aí que você tem a chave do, da máquina. Ah, ok, maninho. Vai pegar nessa tábua. Eu vou pegar aqui. Calma aí. Pega essa aí só solta aqui. Ah, folgado. Claro, tem que me ajudar, né? Maninho, calma aí, que não faz... Calma aí, maninho, calma. Não bota mais. Aí. Aqui, agora tem mais 25. Aqui, né, maninho? Vai vir mais uma caixa. Aqui... Põe aí. Aqui. Aqui. Pronto. Ai, maninho. Começou a chover, maninho. Cego. Não tô com meu chapéu aqui, nem né? É cego, viu? Oi, para de botar. Que caixa não vai caber no carro? Tá é bom, né? Mas... Quem vai levar lá. Ai, maninho, maninho. Fica olhando a plantação que não existe. Ixi, você não comprou nada pra apertar? Eu tenho 108 semente. Nossa, por que não planta? É, porque que não planta você? Hum. Ai, maninha. Ai. Vou botar aqui, né? Uh, bora lá. Ai, ai. Pronto, maninho, já plantei. Rega aí que eu tô sem o regador também. Não, vai por que regar? Regar. Tá chovendo? Ah, é verdade. 209 batatas Ei! Leva lá, senão o tempo vai... Ficou batata, eu posso pedir pro chefe lá dos da Deixa aí dentro da máquina. Deixa aí dentro da máquina. Ah, ah, dentro. Bugou! Aperta aí. A máquina quebrou! Eita, deixa eu botar vou... Aí, saiu. Aí, saiu. Ui! Eita, que caixa! Eita, que batata! Vai logo. <risos> Isso aqui é tudo madeira, maninho, não dá nada! Mas tem que levar lá. Ai, tá saindo madeira ainda, maninho! <risos> Eu vou pegar aquela ali que tá mais atrasadinha, né? É, vai leva lá, rapidinho, vai, vai lá rápido e vai lá. Eu vou pedir mais tempo pra essas caixas, deixa eu só ver os nomes delas. Vai lá e busca rapidinho e. Levar, né? É. Essa aqui é. 35 Carvalho, já pediu mais tempo. Hum, essa daqui é. 20 vai aí, volta correndo, não vai nem. Ai, ok, ok, ok, maninho, ok. Eu vou indo lá, eu vou voltar. Não vai voltar. passar em loja não, hein. Ah, tá, maninho. Se eu vi vi alguma comida ainda, não olhe. Tá bom, vai rapidão. Ô, maninho, eu não vou pela estrada não. Tá bom? Ai, maninho! Maninho! Tudo Essa bem? A Júlia tá aqui <risos> dirigir, ó. Então, o carro lá dela ficou preso. Deixa eu cortar aquela árvore, ó isso, corta maninho corta. já estamos sem tempo, ela vai... <risos> isso, maninho, vai, eu achei que não vai permitir que a gente demore corta! ai, tá ruim, vou cortar o maninho é só bater vai. na árvore, não no vento eu não acredito corta o troço, corta o tronco. Corta o tronco, maninho! Tá cortando aqui, mas tá... mas sai! Aí! Nossa, bati duzentas vezes! É um troco forte, né? É mais fácil que na frente, né? Ah! Sai! Aí, gente, pode estourar o pneu! É mais campeota pela você, hein? Olha a aqui também! Aí, bora botar aqui essa tábua Ah não, você tá brincando! Eu tenho tempo! Ai! A tá pesada! Tá virando! Eu ganhei oito! Oito dólares! Você tá brincando com a minha cara! Olha, pelo menos deu 21 e hum, Oito, você tá brincando! Ok, ok, ok! Ai, bora logo, bora logo! Ah, eu tô escutando barulho. Ah, tô Chegou, até que fim. Maninho, toma o celular. Aí, falta pouco minutos para. Toma favor. aí. Daí. Check. Olha essas fotos da fazenda, ali perto. Me dá picareta aí, depois. Ou você quer agora, meninho? Me dá. Ai! Vai, me dá picareta aí. Maninho, pelo menos eu parar o carro. Eu vi, vai. Ok, ok, ok. Tá aqui, tá aqui ó. Maninho, já viu os fotos que eu mandei? Eu dei. Ai, o que, que eu ia fazer? Ai, ali, ali, ali, calma aí que eu vou pedir mais tempo pra eles. Vai lá, que... Alô, por favor, me dá um tempo pra, duzen... pra entregar de 200 batatas, por favor. Vai lá que tem mais coisa pra plantar. Ai, ok, eles só querem te entregar. Arrega aí as plantas depois. Mas elas já estão quase boas sem regar. Tá bom, então vai lá e. E vai. a chuva já regou. Ok, 34, 5 tá bom, de carvalho, obrigada. Agora é batata Uma batata 200 batatas Ok, ok, ok 200 batatas, entrega de 200 batatas Ô, Julia eu vou cortar a árvore aqui fora, tá bom? Ok Ai, ai Bora entregar, eu tô nem aí que eu não vou, vou pela pista Que tem delegacia, assim, mas ok Caramba, aquelas árvores que meu maninho cortou já cresceram Olha, ele tem que tirar o olho dessas... dessas coisas. Ok, ok, ok. Aqui, entrega de 200 batatas. Ok. Calma aí. Aqui. Oi, moço. Então, a entrega de 200... de 200 não, 35 tábuas de carvalho, moço. Ok. Descarrega tudo aí. Aí você vem pegar o aí aqui no caixa. Ok, mais duas batatas. Ok, vou conferindo, tô conferindo. Ok, você tá entregando aí. Ok. Agora é 40 tábuas de carvalho. Ok, tá notado. Ok, moço, poderia me dar aqui? Agora. Pela janelinha, quantos deu? 100 reais, 200 reais, né? Que isso? 300. É muito zero, Ok, me dá uns 30 reais aí. Pronto, obrigada. Até aqui. Pronto. Até mais! Tchau, você. Voltar tá amanhã mesmo, hoje. Hum, acho que o Aninho não vai se importar se eu ir procurar alguma loja de imóveis, não é mesmo? Ele não vai se importar, não. É, ele não vai se importar. Tem procurar móveis ai não, não é aqui hum. nenhuma loja de móveis por aqui ai. será que é aqui o sapo margarida Margarida aqui achei eu vou tirar uma foto para mim guardar com o seu lado meu ninho já entregou né Ai, calma aí. Agora vamos entrar aqui. Tchack, tchack. Agora bora pra nossa fazenda. Eu preciso falar isso pro maninho. Ele vai amar. Quando você chegar, você dá um litro. Você tá numa goberna? Aí eu vou dar um litro também, quando tiver se dando litro. Eu tô na frente da panela Tá, você aí vai fazer essa um parte da, da porta é. Ai! Cadê ele? Oh, maninho! Oi, Julinha! Maninho! Oi! Consegui 300 reais! É? 300 tá bom, dólares! Eu vou. vou aí! Ai ai, deixa eu colher isso aqui, né? Ele vai... O senhor Francisco O senhor dos vai gostar. pessoa tem esse nome estranho, né? Vai saber. Hum, se eu comer uma batatinha? Hum, eu vou comer uma batatinha aqui, sabe? Nha. Nha. Chegou o correio aí não? Nha. Oi, cheguei. Oi, maninho! Ah! Eu descobri onde fica as a loja de móveis. Ô oh, Maninho, toma! Okay. Come! Ai, calma aí! Deixei lá! <risos> e essa caixa aí? Vem, vem sim! Ai, essa caixa não importa não, mas... ok. É madeira de carvalho, falaram que já tinha demais Maninho! Oi Ai, calma aí, Maninho Toma aqui, uma batatinha Tinha <risos> Tá aqui ó Maninho, come É muito gostosa como você pegou? É a minha que eu pontei Maninho eu vou deixar as caixas aqui, sabe, né? Já comeu? Eu vou deixar as caixas aqui. Porque depois eu vou pegar. Maninho, será que eu vou jogar aquele pó? Maninho! Oi! Eu esqueci de avisar! O que? Eu achei a loja de móveis! Vai, vai falar que você comprou! Não, eu vou comprar com você! Ó, depois dá uma arrumada aqui! É, depois, né? Bora! Bora, Maninho! Bora onde? Vamos! Não vai levar as batatas não, vai vencer. Não, eles estão ainda entregando aquelas batatas. O cara falou que está conferindo a, Eu de batata, a, a batata. qualidade. Batata. Não sei. E... Ai. É essa loja. Eu estou vendo aqui no celular, é essa imagem mesmo. Olha que caminha legal, legal manilho. Manilho. Olha das compras. Olá, moça. Oi. Tudo bem? Tudo. Você precisa? Ô oh, moça, se eu tô numa loja de imóveis, é porque eu preciso de imóveis, né? Tem tanto tipo de imóveis de casa, tem tanto tipo pra sua casa aqui. Você quer gente. você pode olhar aí, pegar e depois vir aqui no tá caixa achando nada. Ok, eu vou dar uma olhadinha, tá bem pequenininha. Se eu demorar 10 horas, moço eu acho que eu vou demorar mais. Vem, maninho. Tá indo. Vamos escolher uma cama primeiro? Aqui, o Ai, que legal! Oh! Ok. Olha, uma beliche! Não, é muito pequena. Oh. Ai, que bonita! A gente precisa de, de lâmpadas. Quanto é? Ah, eita! 90, hein? Eu vou pegar uma dessas... Não, uma dessa... Não. Não tem aquela de chão, maninho? Vamos passar uma lâmpada aí, uma cama, uma beliche. uma mesa aqui, ó. A mesa que é 75. Ah! Meu Deus! Aquela cama bonita. Vem que... atrás da escada, maninho. Ai, que bonita! Maninho? Que é isso? geladeira, né? É, delícia, daí né? comprar essa geladeira. É, você. você Olha o valor. Ah, me deixa aqui. E esse sofá, é, esquece... Fogão 600 Caro Eu vou comprar uma beliche Ó, oh, tem lata de lixo na promoção Quem vai querer? 8 reais, 8 dólares Ai, maninho, não sei não do... tem muita coisa em promoção aqui que... Melhor geladeira 1500 Ai, ai, maninho Tá tô... caro aqui, moça Demais! Ai maninha, eu não sei se eu como uma beliche Vamos logo aqui, oh, tem essa cama aqui ó. 163, 165 mais 165 60, 70 É 70? 170. Du, 270 270 270 mesmo super essa beliche. Ai, mas é beliche, ai meu dinheirinho Ai meu dinheirinho Tinha uma cama de casal, mas é mais caro Não, mas de casal não, não pode tem que separar. É que eu fico me mexendo na noite, né? Maninha, a gente vai precisar de mais uma lâmpada. Vamos então pegar em cima. Ai, não, não vou querer comprar. Ó, oh, tem esses daqui de baixo aqui, ó. Ficou no chão, abajur. Meu Deus, que promoção mais linda. Amei. Agora sempre que tiver em promoção, vamos vir aqui. Cadê as lâmpadas? Cadê, cadê, cadê? Vamos voltar? Aqui, aqui, aqui. Ai, que bonitinha. Essa 60... Se, se senta... 75, 70. É de 60. Ah, mas sei lá, aquela mais bonita de 60 É mais fácil. Né? Sim, mais duas Eita É tá Eu vou comprar umas quatro. Ai, maninho, vou comprar mais uma. Ou oh, não. Tem alguma mesa aqui, maninho? Ei? Maninho? Maninho. Monta o meu irmão Ok Ah tá Vamo? Vamo? Ok Vamos? Ai... Vamos pegar Você não Senão vai ver se eu... Mas Já eu... comprou? Ai... Eles Mani, vão entregar? A, a gente precisa de uma mesa Uma mesa lá no fundo Ai. Eu quero uma barata, maninho 150 Não, 165, 127... 127. Essa aqui. É um cômodo. É. Tá bom, vai. Vamos. Ai, maninho, nossa, e vai meu dinheiro. Vamos logo, nós temos que pegar a semente lá, não é? Que tá sem. Ai, a gente tem que pagar pra moça. Ah, é, paga a moça aí. Oi, moça. Oi. Daí embora se pagar, é? É, né? Desculpa. Ah, tá. Deu 699. <risos> Caramba, moça. É que meio que assim, moça. É que eu tinha tus, é, 400 batatas pra entregar, sabe? É, mas, é, depois aí você me paga, então o restante. Ok, moça, mas é, não era pra ser. Calma aí. Eu tinha 800, tudo na carteira. Oh, acho que, moça, eu gasto que eu gastei um. É, né, sabe? Um. 50 dólares? Quinhentos dólares. É, desconto é o Trezentos? Caramba! Ok moça, toma! Check, check! Ai, calma. Ai, calma aí moça que eu quero um ronchinho! Uma lixeira! Ok moça, eu vou querer uma lixeira! Tá bom? É, bota mais oito reais aí, moça. Toma. Check. Maninho! Maninho! Maninho, você tava tentando entrar pela janela do carro? É. Eu tava ligando o tá? carro. Tentando. Hum, calma aí, maninho.